Para facilitar o dia-a-dia -dia das empresas, são desenvolvidos sistemas que auxiliam desde a área operacional até a gerência de um negócio. Para que um sistema seja totalmente adequado ao negócio que auxiliará, o desenvolvedor deve conhecer muito bem os processos da empresa e saber como exatamente o sistema vai atuar um processo pode ser definido como uma sequência de atividades realizadas para atingir um objetivo de trabalho por exemplo vender um produto recrutar funcionários Construir um eletrodoméstico são todos processos com início, meio e fim. E para ter todas as informações necessárias sobre eles na hora de desenvolver um sistema, é feita a modelagem de processos. Agora, nós vamos destrinchar esses conceitos e mostrar, de forma simples, como é feita a modelagem. Primeiro, Vamos escolher uma ideia de negócio. Isso vai ajudar a entender na prática como são modelados os processos. Usaremos uma sapataria. A venda de sapatos é um processo simples, e por isso trabalharemos nele. Todo processo possui elementos que o compõem. Eles são, o objetivo eventos e atividades. Objetivo, a razão daquele processo ser executado. Atividades detalham o que é feito desde o início até o fim do processo. Eventos, ações exteriores que influenciam no decorrer do processo. Agora, Vamos aplicar esses elementos ao processo de vendas da nossa sapataria. Objetivo, lucrar, para assim lidar com as despesas, fazer investimentos e ter um retorno financeiro. O evento inicial do processo de vendas é o interesse de um cliente. O processo só começa quando um cliente pede ao vendedor um determinado sapato. Após o pedido do cliente, o vendedor deve olhar no estoque se o determinado modelo de sapato está disponível e é do tamanho adequado. Esta é uma atividade condicional, pois tem mais de um resultado possível. Agora, temos duas possibilidades. Primeira, o sapato que o cliente quer está disponível no estoque. Segunda, não há disponibilidade. Se ocorre a segunda, não há nada a ser feito e a compra é cancelada. Gerando um evento final, demonstrado no diagrama pelo círculo cheio. Mas se o produto foi encontrado, então a próxima atividade é a realização da venda. Feito isso, é gerado um evento final e o processo termina. Esta introdução à modelagem de processos foi feita usando diagramas UML.